Nossa Saudação Franciscana de Paz e Bem a Todos e a Todas A Igreja celebra hoje o Domingo da Ascensão do Senhor E começa rezando assim na oração da coleta na missa Ó Deus Todo-Poderoso, a Ascensão do Vosso Filho já é nossa vitória. Nesta festa, clareia-se o nosso destino. Jesus aponta para onde nós estamos peregrinando. E fica claro que Ele, como caminho, nos conduz à glória eterna do Pai. Na sua partida, Ele também lembra o Evangelho no evangelho a nossa vocação missionária a vocação missionária do discípulo diz ele ide e fazei discípulos meus todos os povos ide significa não ficar em casa seja uma igreja em saída o discípulo para seguir a Jesus deve fazer do caminho de Jesus seu próprio caminho. Percorrer as estradas, ir ao encontro das pessoas, levantar os caídos que sofrem à beira dos caminhos, que esperam uma mão estendida. Faça com que todos se tornem discípulos meus. Na história da igreja, este mandato de Jesus foi muito bem entendido por São Francisco de Assis. A partir dele nasceu uma fraternidade itinerante, peregrina, que não ficou em casa. E ele dizia, vocês devem alegrar-se quando se encontrarem entre a gente simples, os doentes, os deprosos, os mendigos de caminho, da vivência da vocação nasce um novo povo, nasce o povo de Deus, dos discípulos de Jesus. E Jesus nos ensina nesta missão, dizendo, Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Sua partida na ascensão não significou uma ausência, mas sim uma eterna presença. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor vola para nós o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos e a todas, paz e bem.